Galera, esse vídeo talvez saia dia 16, 17 ou 18 de junho, eu não sei, porque eu tô editando dia 16, pode ser que eu que eu mande e já envie hoje Então é, mano, esse vídeo ele foi gravado mais ou menos uns 30 dias atrás, é sério velho, eu não tô zoando, mano faz tempo que eu gravei esse vídeo mais Mano, mais que vocês gostem, então bora pro vídeo. É mim, é Pera aí, eu disse que agora mais entro nova. Exatamente, velho. Entro nova, velho. Então roda aí. <risos> Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him two lips like roses and clover Then tell him that his and nights are right. Hit a late with a bitch from the bayou mm, Make sure the pussy ball no kayou mm, Hoodoo key your like I'm Ryu I'll splash on your ass like a eye mm, like chap stick on my lip and I'm looking like a bitch yeah, I had a couple kids on I told Fala, gente, bota aqui que fala, E hoje eu tô aqui fazendo um vídeo Do Bed Wars e hoje eu estou com o Luiz Com o Nicolas se apresentaria a gente tá no Bed Wars E eu tô com a skin reverse porque eu sou do Quem entendeu o que ele falou vai ganhar uma coxinha Essa é Luiz No Não e disse quando? Quando. No disse quando Vocês já conhecem os dois Porque é legal Nicolas... Ah, já apareceu assim no seu canal Porque é. ele tá de Estivão na thumb Ouro Ouro tem que ouro. Tem que more ouro. O meu ouro, Luiz. Fui eu. É um Take ouro, só, ouro só, se for tá ó, Tem que ouro. Pegar ouro no Ah, comer velho. Como é que é merda aqui, Meu áudio tá alto pra vocês, porque da última vez que eu gravei com o Luiz o áudio ficou baixo pra caramba. Então, e eu já peguei três rimas e, e o rosa tá vindo pro gerador. Eu tem acho que tem vai. Tem quatro esmeraldas já. Se eu pegar mais dois, já pegou a armadura de diamante dele. Já tô O pro... rosa, rosa tá vindo, rosa tá vindo. Ah, é, eu tô vendo um rosa aqui comigo. O que você tá... tá querendo aqui, Rosa, hein, seu rosa? Você é a cor de bicha, mano. Você é de bico? vem, não, eu tava com quatro esmeraldas, velho. Que? Eu tava com quatro esmeraldas, eu morri, velho. Droga, droga. Venha, rosa. Venha, para cair. Deu mal. Venha. Venha. Hum, meu Deus. Vem, vem, vem, vem. ajude É, é só o real. tempo bloco aqui. Cuidado, A outro tá velho. vindo, outro tá vindo, outro tá vindo. Mas pegar... eu que repetindo? Não fez sentido. Ah, dois é um, mano. Ah, não, sério. Mas já. Defende o vidro. Bosta! Quadrada. Vida colocado. Vai, coloca, mano. Um cara... Coloca, Sim. coloca o último. Luiz, Luiz, Luiz, Luiz! Luiz, bate! bate! matou! Matou, matou! matou. Matou, matou, matou, eu vou, eu vou tentar pegar esse melódromo de novo, tenta segurar aí Calma aí, tem um cara vindo ali, deixa eu matar ele, só esse aqui pelo menos hum. Ah não, vai, mata eles aí, ele no caso cara... Mano, esse cara tem cocô na cabeça, né velho, não é possível <risos> Esse cara tem cocô na cabeça, não faz sentido Coloca, coloca o vidro aí, desgraça <risos> Eu peguei, eu peguei, eu tenho, eu tenho, eu tenho Epa, vai, meu, Nossa, eu ia te chamar de Gustavo, velho. Vai, João. <risos> <risos> Boa. Derrubou. Vou matar ele porque eu tô com raiva dele. Ah, laguei. Achei que você ia falar aladinho, velho. Laguei. Matei, matei. Foi mal eu ter roubado sua vida. Que é. é é. Ele quebrou o vidro e colocou o ali, mais Pegue, tem... que... eu, já, Pega mais vidro, pega mais vidro. Já o pombo, o Já coloquei, já coloquei. Já peguei, já peguei, já peguei. Ele pegou a toa. Ah, ah, que bom! E caralho. Eu mando o cara que aqui. aqui, Mano, você já, já, já comprou a armadura? Então, okay. mano, eu tava aqui no meio exatamente pra isso, pra eu já pegar de Dima de uma vez. Esmeralda. Tá, voltei pra cá. Tenta... Ó, vocês vão ter que segurar aí por alguns segundos 55 segundos, velho. Espera. Nossa, por isso Não, é vai que é... ter que ser quase dois minutos, velho. Na moral, calma aí, eu vou voltar pra ilha só pra guardar os negócios no baú. Velho, é, nunca deixa o João fazer uma ponte, pelo amor de Deus, velho. Cala a boca sua bicha Eu estou vendo machista Aê, treta news, treta news, treta news Oh João, tem... João agride, João agride um homem na rua por ser vagabundo Veja só as imagens Oh seu filho da puta, seu vagabundo Cara, gostei Esse, Você está cagando e andando para sua monetização vou colocar isso no vídeo. Ô, Jega, acabou de colocar, é retardado, burro, animal, burro, burro, burro. <risos> é, o autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Tá, você falou merda cinco vezes e o seu canal não pode falar merda. O meu canal pode falar merda porque merda é palavrão. Quem acha que é palavrão... Merda... Eu falei merda também, quem disse que... Eu Nossa, falo se... direto, merda, bosta, desgraça, porque isso daí não dá nada. Não, mesmo. Isso daí é só palavrãozinho de criança, velho. Não, não é palavrão, mano? Cara, merda e bosta é cocô. Eu até lembro de dia que eu tava brincando com um amigo meu, o Biel, sabe, João? Sei. Aí um dia, ele falou, mas que bosta. Aí a mãe dele chegou brigando com ele, ele falou, mas bosta é cocô dela, é verdade, né? E foi embora. <risos> não, <Mano, risos> melhor, mãe. Ah, é melhor, verdade. Mãe. Aí, beleza, vai. Só mais seis segundos aí eu já volto pra ele. Não, seis segundos pra pegar as melaldas, daí eu não começo é, a ir pra ele. Quatro diamantes. Eu tô com dois e tem mais seis. você a armadura de não Eu tenho oito diamantes já, velho. Dó marabí, Entendeu? tenho nove de eu tenho, eu, tenho o, eu tenho... sete agora. Eu tenho eu zero, tenho... <risos> Vai caralho. Eu preciso de 8, Nicolas, me dá 8, me dá, me dá, me dá, Mudá, Não, mudar, me, dá me dá. dá, dá. Muda, me, me, me, me, uma... me, me, me, uma... me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, mãe. Vou transformar no Super Saiyajin Blue, yeah! Nicholas, quanto sobrou? Obrigado. referência. Não, tipo, a referência foi boa, só que no pior momento. Exatamente. Ele nem trocou a cor do cabelo, cara. Sou fake. Sou fake Super Saiyajin que me deixa de cabeça pra baixo, pronto. É só a gente o rosa, é o que a gente mais tem Você tá com a cama quebrada, vai, vai, vai, vai, vai. Sério? Gegé, que, Gégé. Gégé. Sim. Não, mano, que, tá, que dá, É fácil. que tá escurinho ali do lado, é Galera, tá com a Galera, que vai ter segunda partida, hein? Será que essa tem? Então. Será? Cadê os demônios os gás dos gases ocultos? O ah, não tá tem fez. um bloco. Agora vamos no meio logo? Pegar diamante? Não, quer dizer pegar esmeralda? Tá certo. Você não vai matar eles, velho. Eu vou tentar. Não! é. Oh, é de uma noite. Um... <risos> Mano, cadê o <risos> gerador aqui do meio? Ah, tá aqui em cima. É que é lá em cima, você tem que subir. Aí são os dois geradores ali. Eu vou dar um presente pra você. Ah, né? Meu Deus! É. É. Ah, um deles tá, FK, é fica, aproveita. É, eu, é. Assim, eu tava... Eu não, ele tava ficando. Ah, deixa eu matar outro? Não, não matei nenhum, imbecil. Tô nem aí, eu preciso matar. Eu tô gravando. No grambo, vocês nunca deixam matar também? E, João, é na outra ilha, tá não é aí, não. vocês, eu, eu nem gravo. E que vocês? Eu nem gravo Não, mas Jô. quando eu gravo assim, no meu vídeo, qualquer um, ninguém nunca deixa matar é, qualquer Tem um lugar. vídeo? Você tem um vídeo que eu gravei o é de The Bridge Sim, mano, eu tô falando de todo mundo, velho então, Tá falando no escuro É meio que você vai ter que deixar... Ele João, vai... vamos tancar ele então, meu deus, João, você é muito bom Ah, agora eu vou desgraçar da corda, ah, mas... Tá... Ah, o cara tá muito <risos> gente, me derruba, mano Parece, quando você joga futebol de sabão, você chega no gol, no gol os caras te empurra de novo. Ah. Já foram em futebol de sabão? Que é, naquela, é tipo uma cama elástica cheia de sabão, de água, assim. Ah, Luiz, futebol. eu acho que, que as pessoas tiveram infância. É muito bom, cara. É muito legal. É. Ah, tá Olha lá, o caralho, o cara o, caralho, o caralho. <risos> Tá vendo, ô João? Eu já vão falar muito como se o cara fosse ver, né? Galera, eu vou tá estar eu vou, eu vou tá dividindo esse vídeo em duas partes, beleza? Essa aqui é a parte 1, um, parte 2, talvez saia amanhã também, ou talvez saia hoje também Porque eu vou editar ela já Se esse vídeo pegar 3 likes, eu vou liberar a parte 2, beleza? Quando tiver 3 likes, eu libero a parte 2. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, eu vou matar sua mãe. Não, mentira, não vou não. Mas dá like, por favor. E falou.